Olá pessoal, eu sou o Dark Games, estou trazendo um novo vídeo de Creatorse. Este aqui é o segundo vídeo aqui do canal pessoal. E primeiramente eu vou vos ensinar como vocês devem entrar no mundo da Teno Help e também para poderem conhecer algumas criações que estão a ser feitas como a minha casa, a do Gorenoa, a do Porongo, do Leo Linz, e dos outros membros que estão lá. Dentro do, do nosso mundo. Vocês também são bem-vindos para o no nosso mundo. Conhecermos e tudo mais. São todos bem-vindos. Ok, pessoal. Esse primeiro momento vocês vêm aqui em Word. E vão aqui em Scratch. E vão escrever Teno Help, pessoal. Teno Help. E dão Enter, pessoal. Ah, vamos esperar isso carregar. Eu espero que seja rápido mesmo. Ok, pessoal. Logo, primeiro este primeiro mundo que está aqui dizendo Teno Help. É o que nós vamos entrar. Ok, pessoal. Uh, é só dar entre dois cliques, play, e espera recarregar aqui. Uh, do momento a gente pode ver que só estamos, tem 21 players dentro, uh, no jogo e zero online. Nesse caso eu vou estar online e vou contar como um player online, ok pessoal. Uh, eu não sei onde eu estou, eu tenho certeza que estou na água. Sim, eu estou no mar, o que é possível. Uh, pessoal. Uh, uma forma simples para vocês encontrarem a minha casa é clicarem no T e venham ao Dark game no teletransportador, ok? É uma forma simples aqui, como se estiverem perdido no mapa, quiserem uh, encontrar algum sítio, venham para a minha casa pessoal. Lá vocês são bem vindos à vontade, ok? Mas contando pessoal, algumas coisas que estiverem no cofre só podem mexer com a minha permissão. Então, se quiseres alguma ajuda para construir ou queres alguns componentes que estão no meu cofre, pede permissão. E eu te darei permissão para usar as minhas coisas ou cavar no meu mapa. Ah, isto está é branco, calma, isto está é a voltar Isso vai voltar, calma Uau, ah, isso é estranho porque isso voltou a carregar outra vez em vez de entrar diretamente no mapa Mas calma ah, Então vamos esperar um pouquinho eu sei que Isso aqui se vai voltar Vai voltar melhor do que antes, ok? Eu espero que sim eu tenho fé, vocês de fé. Uh, Ok, agora estou preocupado com isso mesmo, completamente preocupado. Ah, não, calma, está melhor assim. Hey pessoal, então este aqui é o, a casa da Argamem. A casa, como quem diz que é uma pequena fortaleza, assim, é pequena, pequena, pequena, mas é alguma, alguma coisa pessoal. Eu vou dar um F aqui. Sejam bem-vindos à minha casa. É aqui que tem algumas coisas guardadas, pelo visto. Uh, vocês podem ver. Olha, este aqui já agora. Está aqui é o meu quarto. Minha caminha. Ok. Uh, os meus livros. Falta uma mesa e umas uns quadros, algo do género assim. As minhas janelinhas. Eu ainda não tenho animais aqui. Ok. Uh, aqui atrás, pessoal. Supostamente seriam as minhas cavernas. Para eu poder fazer os farms quando eu precisar de algumas coisas. Eu vim cá fazer alguns farms aqui especiais, ok? Aqui são as minhas cavernas especiais. Só para os meus farms em especiais também. Ah, mais alguma coisa aqui. Ya. Yeah. Mas pronto pessoal. Este vídeo aqui é só para ser o seguinte. É que fosse para vocês que querem... Ah, vir cá conhecer um pouco de Kretverse comigo e com os outros membros. Que é o Leo Lince. O Leo Lince. O Gorianon. O Porongo, que é o, mais, o outro youtube, ele é também um tweet, um streaming tudo mais. Há mais outros players por aqui, pessoal. Uh, eu convido vocês a todos virem nos conhecer aqui no Creative Jogar um pouco com a gente também, ok, pessoal? Venham, uh, venham se divertir com a gente. Não tenham medo, não tenham preocupação, porque a gente é gente fixe. Uh, podemos ser uh, metade português, metade BR, mas somos uma Marta fixe, uma Marta divertida. Somos amigos de todos pessoal, então venham conhecer a nossa comunidade do no QRTVS pela primeira vez. Uh, nós estamos a tentar expandir para os outros jogos, mas pessoal, venham, venham só pessoal, não tenham medo. Estamos aqui a vossa espera, até a próxima pessoal. Não se esqueça pessoal, deixa o vosso gosto. O vosso comentário e o vosso feedback do que acharam deste vídeo, apesar de ser um vídeo assim meio curto e rápido, e um vídeo meio que estúpido, né? não vos dei assim muita criação de nada. Estou aqui a limpar blocos, limpar blocos, limpar blocos, <risos> mas pronto, é preciso fazer limpezas de blocos pessoal para construir novas coisas. Então pessoal, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado, da sério, e não esqueça de dar o vosso like. Tchau!